Olá, seja super bem-vindo, bem-vinda. E a minha dica hoje, para quando a gente for fazer uma prática de meditação, é sobre a postura. Como você precisa ficar e permanecer ao longo das práticas de meditação? Existem vários tipos de meditação. Aqui a gente fala de meditação mindfulness, que é aquela onde a gente orienta a nossa atenção para o nosso momento presente. E eu vou te convidar hoje a estar sentado numa cadeira. Simples assim. Então, a nossa prática de hoje, onde eu vou te orientar qual é a sua postura ideal. Você vai observar na, nas minhas palavras e você vai, aos poucos, ajustando a sua postura. E a partir de hoje, então, você já vai saber qual é a postura formal para aquele momento em que você precisa, ou que você deseja, realizar uma prática. Combinado? Vamos lá? Olá! Hoje eu vou trazer para você a postura ideal, quando você decide fazer uma prática de meditação sentado em uma cadeira. Sim, você não precisa estar sentado em lótus, fazendo poses de yogi. Você pode, sim, fazer esse treino mental sentado numa cadeira. Então, encontre um lugar no seu escritório, na sua casa, onde seja silencioso, para minimizar suas distrações. E uma cadeira na qual você se sinta confortável e apenas sente. Sente nessa cadeira. Sinta o conforto dessa cadeira. E tudo que eu trouxe agora, eu vou pedir para que você vá ajustando o seu corpo conforme as minhas palavras. Então, o primeiro passo é você se conectar com a sua respiração. Então vá inspirando e expirando bem tranquilamente. Observando o caminho que a respiração faz no seu corpo. Com bastante curiosidade. Desencosta um pouquinho a sua coluna do encosto da cadeira. E ao inspirar bem profundamente, se você desejar, feche os olhos. Para que você minimize as distrações e foque na postura. Se você preferir, você pode olhar 45 graus para um ponto fixo no chão, com as suas pálpebras entreabertas. E a cada inspiração e expiração, Vá orientando a sua atenção para as partes do seu corpo. Então, para fazer uma prática, a gente precisa de peito aberto. Então, inspire e expira. E une as suas escápulas lá atrás. Abre o seu peito. Alinha o seu pescoço. O seu queixo pode vir um pouquinho para baixo. A sua boca pode estar um pouquinho aberta, relaxa a maxilar. Inspire, expire apenas sinta né, esse ajuste na parte superior do seu corpo. Vá trazendo também toda a atenção para a coluna. Deixando ela ereta. Observa suas pernas, os seus quadris, os dois pés bem firmes no chão, as suas mãos sobre o joelho, as palmas das mãos podem estar voltadas para cima ou para baixo, do jeito que você preferir. E apenas inspire e expire e observa que você está numa posição confortável, mas também alerta como uma montanha majestosa, pronto para se abrir para novos aprendizados. Sinta por alguns segundos essa postura. Inspire, expire tranquilamente. Observa e ajusta todo o seu corpo. E quando estiver pronto...